E aí galera do canal tudo bem com vocês pessoal hoje eu fui acessar a minha carteirinha aqui da Harmony One certo a extensão do Chrome e olha o aviso que esta carteira será descontinuada e que, pessoal, a gente precisa migrar nossas moedas para a MetaMask. E neste vídeo eu vou te ajudar como fazer isso, adicionar a rede Harmony One na sua MetaMask para a gente estar tá, é, enviando nossos fundos. Mas antes disso, pessoal, verifica o seu saldo, ó, quanto você tem. Se você tem stake, deixa eu ver se eu tenho aqui stake. Ó. Se você tem stake, não migre antes. De você é, pegar todos os seus fundos que você tem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ver se eu tenho. Eu tenho aqui um Harmony One. Deixa eu ver que se dá. Clan. NERC. né? Vamos ver o que, é que vai dar aqui. E aí, pessoal. você Depois disso, você faz tudo bitinho. Beleza, vamos pegar aqui todo, raspar o tacho. E agora, pessoal, eu vou dar a dica matadora. Como criar, é, como adicionar a rede é, Armored One da One na sua metamask. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui um site maravilhoso, tá? Ó, vou deixar na descrição também esse site. É o Chain List. Você vai acessar esse site E isso aqui vai facilitar Bastante a sua vida Na hora de adicionar redes A sua metamask Olha só pessoal O site é esse tá? O site é esse Aí aqui ó Ele é, mostra aqui As redes que tem pra gente estar tá Adicionando a nossa A nossa metamask E aqui pessoal ó tem aqui a rede da Harmony One, tá? Que como é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que conectar, tá? Vamos ver aqui se... Ah, faliu. É muito pouco, né? Então, vamos lá. Vamos conectar a nossa carteira, ó. Você viu quando eu cliquei em conectar, já abriu aqui a minha Metamask. Esse aqui ele já vai pedir aqui a, a senha. para a gente estar desbloqueando. E depois de conectar, pessoal, é que a gente vai adicionar. Olha só, conectar-se com a MetaMask. Aí você segue. Aí você conecta. Ó, conectou. E agora o próximo passo é adicionar a rede. Ó, vamos adicionar a rede. Por aqui, pessoal, é bem mais tranquilo. Ó, ele já vai dar Todos os parâmetros você não precisa estar tá lá copiando, tá? Mas verifica se é esse site aqui, tá? Então vamos lá, aprovar: ó, Harmony One, trocar de rede, pronto. Aí pessoal, aqui na minha MetaMask, agora ó, quando eu clicar, o que, que vai acontecer: ó, tá aqui, ó, rede Harmony One, e aí ó, todas as redes que eu quiser aqui ó, eu adiciono. Tá? Então é assim que você vai adicionar a sua rede Harmony One. e aí se você tem saldo lá na sua carteira antiga, você vai fazer o quê, ó? Você vem aqui, ó. Você copia esse endereço. Copiei aqui o meu endereço da Harmoniana, aqui, ó. Você vai copiar aqui, ó, copiei. Aí você vem na sua carteira antiga, tá, pessoal? Depois que você fizer todos o, o as finalizações de stake, já pegou tudo e mandou para cá, aí você vem aqui, ó e clica aqui ó, em enviar, aí aqui você vai colar esse endereço novo da, da MetaMask, né, da sua carteira, certo? Aqui você vai falar quanto que você quer, vou colocar aqui máximo para ver se vai, ó, e clica em send, não tem um saldo para estar tá fazendo isso, né? Então pessoal, é assim que você vai fazer, tá? É assim que você adiciona a rede da Harmonione à sua MetaMask, eu espero ter ajudado você, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau, fui!